Morena em barca, barca. molho o pé, mas não molde a meia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra Oh, minha. oh Em barca, morena em barca molde o pé, mas não molde a meia Em barca, morena embarca Meu galo, macucu, boa noite Meu galo, carichó, bom dia Jambaê, no lugar onde eu moro, boa noite já bate asa, bom dia Meu, meu galo, macucu, boa noite Escola, bom dia, eu vim de muito longe. Boa noite, eu vim em Sarababa. Bom dia, é, eu vim em Sarababa. boa noite. Sino que toca, ding dong ding dong, dando a hora, ding dong ding dong, de todo dia, ding dong ding dong, da alegria, ding dong ding dong, de fim domingo, ding dong ding dong, que maravilha o sino toca todo dia. O sino toca todo dia Que maravilha O sino toca todo dia De dominão toca, dindom, dindom, barulho toca no mesmo tom Ritmo perfeito nessa canção, arte presente nesse refrão Sino que toca, dindom, dindom, barulho toca no mesmo tom Ritmo perfeito nessa canção, arte presente nesse refrão Eu sou treinado, dá um aulão Batida perfeita com tamborzão Tribo arte em nosso coração Percussão tocada com inspiração Percussão tocada com inspiração Arte que toca Digou, digou, Busca uma chiclete -dum, -dum, da alegria Digou, digou Libera Faço todo